Esta casa tem uma certidão de nascimento. Está ali em cima a Constituição de 1822, comemorá comemorámo-la recentemente. E tem um primeiro ato. Passamos todos os dias ao pé da sala do Senado pela pintura do deputado que propôs a extinção da Inquisição. Que era uma máquina de conversão forçada que durou séculos neste país e que dizia, tu és judeu, tens de ser cristão. Tu és protestante, tu tens de ser católico. Tu és ateu, tens que acreditar em Deus. Portanto, aquilo de que estamos a tratar aqui hoje é da função primordial de um Parlamento, de qualquer Parlamento, garantir o direito à livre consciência, à autonomia, ao desenvolvimento da personalidade, que ninguém possa dizer agora, no século XXI, tu tens esta orientação sexual, tens de ter outra. Tu tens esta identidade de género, tens de ter outra. E, para isso, vamos-te submeter a uma conversão forçada. Portanto, isto que estamos a discutir aqui hoje não é modernices, é modernidade, é aquilo para que serve esta casa desde que esta casa nasceu. E ao estarmos a discutir lo aqui hoje, nas várias propostas que foram apresentadas, incluindo uma do LIVRE que pretende alterar a Lei 38 de 2018, que estabelece o direito à autodeterminação de identidade e alterar o Código Penal para que passe a ser crime, o que é evidentemente crime que é querer forçar a consciência e a orientação de alguém, estamos a fazer aquilo para que os Parlamentos servem, para defender o que está na Constituição, o direito à livre expressão, ao livre desenvolvimento da personalidade. Porque depois de 40 anos que passaram apenas desde que a homossexualidade em Portugal deixou de ser crime, 30 anos depois de deixar de ser considerada doença, depois de um século 20 em que talvez o, o maior gênio que nos livrou do nazismo na Segunda Guerra Mundial, o, o gênio da matemática Alan Turing, foi sujeito depois a práticas de conversão forçada, a castração química, entrou em depressão e suicidou-se, foi a paga que ele teve por ter decifrado os códigos dos nazis na Segunda Guerra Mundial, o século XXI tem que ser diferente. E por isso apelo a todos os partidos representados nesta Câmara a que aprovem várias destas propostas, que as deixem ir até à especialidade, que não escolham uma sobre as outras e que façamos uma proposta de lei que sirva a este Parlamento, nos 200 anos daquela Constituição, para fazer aquilo para que os Parlamentos servem. Não se cura o que não é doença, não se cura o, o que não é crime e nunca, nunca se pode forçar a consciência.